Bande Guru Padodondam Bhakta Bindosamanitam Sri Chaitana Prabhu Bande Nita Sahoditam Sri Nanda Nanda, -nanda Nanga Bande Radhika Charana Dayam Gopijano Samayuktam Binda Banamanoharam Bancha Kalpaturuva Patita naṁ pāva-nebha-vaiṣṇavibhyo namo namah Mukaṁ karo-ti-vāchālaṁ panguṁ laṅghaita-giryaṁ bandi paramā anandu bhakti devi satva namo namah narāyana namaskritta nuruñca Devim Swaraswati nga vesam tato jayo mudiret Shankirtane kishna kathupodeshi gauri patrasha prakasanecha Shadanu rakta guru bhakti yukta bhakti pramodaksh jagod barunu Deyam sadha paribhavagnam avishtadhuham Tethas padam seva saranyam nita tiham puno tapal bhava dhipu tam bande mahapurushate charuna arbindam yatpaad pallabha nakchanda manicha taaya bispuriji toki mepi kobo dusvadars purana nuraaguro shri kishna chaitanya prabhu ne Shri Adyaita Gada Dhar Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya nita Ananda Shri Adyaita Gada Dhar Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Ramu Ramu Hare Hare Ajahnulambita Bhujau Kanaka Bodhatu Shankirtanai Kapitaru Kamala Yotakshu Visham Baro Dijabaro Yogadhar Mupalo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna kishana kishana hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare ajan ulambito bhujauk anukabodatu kapitaro kamala yataaksho Visham Baro Dijavaro Jogadhar Mapalo Bandeja Gatriya Karo Karuna avataro. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Hare Namamigange tava pa dupankajam, sura surair bandito di barupam, bhuktincha muktincha dada sinitam, naranam, ajata kalapam, Gauri Nirantara Bibushi Tobam of Hagam Nara Yunopriamanango Mada Paharam Baranusipurapati Hajavi shanatham Bagi Sajusho Badane Lakshmi Jasacha Vakshashi Jasya Sehide Maham hari krishna hari krishna krishna krishna hari hari hari ram hari ram ram ram hari hari jang brahma damaruto tunbanti vanti dee vedai sanga padakramopani shadai gayantiyam samaga dhenāvasthita tad gatina-manasā, yogina yasam tamna-viduhu-sura-suragana, Tuna-vanti-dee-vvai-stavai, vedai-sangopada-kramopani-shadai, gayantiyam-samuga, vasthita tad gati praśrantiyam-yogi-na, tamna vidu suragana deva asmai namaha Gaudiya Goshtipati, Sri Sri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru diz, Enquanto conseguimos manter, manter acesa a chama do Sankirtana Yagya, nós não teremos problemas e atritos. Mas caso contrário, se nós não preservarmos a chama do canto dos santos nomes, muitos problemas podem nos atingir. Competições, interesses políticos, agitações, ciúmes. Mas se nós mantemos esta chama acesa, esses problemas se afastarão. Mas, se falhamos ao manter o fogo aceso do canto dos santos nomes, ah, diferentes tipos de eh, egoísmo se manifestam e podem contaminar nossa vida espiritual. E esse é um grande problema. O nosso voto de Kartika deve durar a vida inteira. Não é só porque hoje acabou o Kartik Vrata que nós não vamos mais escutar Harikata, nós deveríamos escutar Harikata todos os dias, pois a alma condicionada não consegue se manter na vida espiritual perfeitamente, elas querem relaxar, as almas condicionadas querem relaxar, então o voto de Kartika nos ajuda a entender que nós temos que agendar a vida espiritual, nós temos que manter um ritmo para a vida espiritual, se nós conseguimos manter esse tipo de regra e de regulação na nossa vida, isso é bom para nós. Caso contrário, nós vamos nos perder então, em maia. Então, ontem, eu gostaria de ter dito de Shambhava sobre uma última floresta chamada Madhvan, da última vila, quando nós atravessamos o rio no parikrama de Vrindavana, nós vamos até Madhvan. É um lugar onde Krishna e os vaqueirinhos e os gopas fazem muitos passatempos. Vocês se lembram de Pralamba Ashur? É uma entidade demoníaca que Krishna, é, para quem Krishna dá misericórdia, elimina ele ali. Ele vem na forma de um burro. na forma de um burro. Primeiro ele vem na, na, na, na, na forma de um dos meninos, para brincar com os gopas. Então, depois ele leva Balarama até Matura, até Kamsa. E Balarama vai bater na cabeça dele e ele vai abandonar o corpo. Então quantas florestas nós já fomos? A primeira é Madhavan, Talvan. Talvan, a segunda. E depois Kumudvan. <coughs> Bohulavan, Bohulavan. a quarta. O to... Radhakunda so, fica no Bohulavan. You can, you to... E de lá, uh, nós vamos até Kamavan, Kama Kodirvan. E nós pulamos Bilavan também. Porque eu estava falando um pouco rápido de Shambhava. Em Bilavan, Lakshmi Devi está até hoje cantando os Santos nomes para poder servir um o Divino, Divino Casal. E onde onde é a cidade de Vrindavana, do outro lado de Keshigat, é tem o rio e a Muna ali, se você olha para o lado de lá, lá é Bilavan. Se você deixa Dauji Mandir Mandir, você vai para Tapavana e Akshayvat Se você completa todo esse percurso, você atravessa o rio e vai para Madhvan. E de lá você continua reto por longo tempo e vai até o lado do Yamuna. Se você quiser ir desse lado, você pode também completar o Parikrama e voltar para Vrindavana. E atravessar o rio. Mas esse não é considerado o Parikrama clássico. Então eu esqueci de falar do Mansarovar. Mansarovar. é um lugar no qual Radharani fica time, triste com Krishna. Day, actually, was not at all ready to obey. Ela não queria conceder obedecer nada que ele que Krishna falasse. Ele vai pedir perdão de Radharani. Por favor, me perdoe. Esse é um lago muito especial. O Mansarovar. Lá nós podemos tomar banho. O senhor Shiva, quando ele quis entrar na Rasalila, ele toma banho ali nesse nesse lago. Se você toma banho ali, você pode aos poucos desmanifestar Gopibabu. Claro, aqueles que estiverem numa condição muito elevada. As almas condicionadas não vão manifestar Gopibhava, as emoções das Gopis, imediatamente. Então, nós temos que tentar manter o Harikata aceso na nossa vida. É muito importante ouvir o Harikata todos os dias, continuamente. Caso contrário, a sua vida espiritual vai se esfriar, vai ficar fria. Como quando você pega o ferro, se você coloca o ferro dentro do fogo, você vê que ele vai esquentando, ele vai ficando cada vez mais vermelho. Mas se você tira ele dali, ele fica é, é, é, preto e frio de novo, não é? O ferro. Então, aqueles que querem fazer Haribhajana, aqueles que querem fazer bhakti, devem manter o canto dos santos nomes e escutar diariamente Harikata. E aqueles que querem ainda trabalhar e ganhar dinheiro, eles têm que uh, continuar ouvindo o Haribhajana e o Hari Katha. O Sadhguru vai sempre tentar cooperar com você, 100%, o tempo todo. Eu vou lhe dar. Nós podemos mencionar um incidente. Então, qual é o poder do Sadguru? Ah, o poder do Sadguru é infinito, mas nós não acreditamos no, no, no Guru e nos Vaishnavas puros. Então, no Assam, um devoto tomou Harinam e Diksha de Shira Prabhupada. E de novo ele caiu, depois disso. Previamente, o caráter e o comportamento dele não era tão bom assim. Mas, finalmente, ele tomou abrigo em Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele cantava os santos nomes, mas depois ele voltou a fazer asatsanga. Aí ele caiu, foi comer carne e peixe. Mas ambos, mas ambos, ele e a esposa, haviam tomado diksha. Mas a esposa continuava orando aos pés de para Prabhupada, do Senhor do Supremo, de Nityananda, por favor, libere meu marido todos os dias. Mesmo quando ele não tocava a própria japa mala. A esposa costumava cantar o harinama na japa do marido em nome dele. Ela continuava fazendo Harinama na, na, na japa dele. E ela chorava diante de Prabhupada e dizia: Por favor, salva meu esposo. E finalmente o que houve? Por conta dessas atividades pecaminosas, a duração da vida dele foi diminuindo. E agora ele estava prestes a morrer e abandonar o corpo. Então, quando ele percebeu que ele ia abandonar o corpo, ele enxergou os servos de Yamaraj indo para pegá-lo. Mas estava deitado na cama e viu os servos dos semideus da morte que vieram buscá-lo. E ele ficou com medo e começou a gritar Prabhupada, Prabhupada me salva. Ele gritou de tal maneira que a mulher veio ver, todo mundo veio ver o que estava acontecendo. E Prabhupada Bhaktivedanta também se manifestou. Prabhupada se manifestou. Prabhupada Bhaktivedanta. E os servos de Yamaraj se foram. Porque quando ele gritou para Prabhupada, me salve, muito desesperado, Prabhupada Bhaktivedanta se manifestou ali e os servos, os terríveis servos de Yamaraj foram embora. Ele estava para morrer, mas ele ficou de pé. Isso é uma história famosa, isso aconteceu no Assam. E ele perguntou, cadê minha mala? Cadê minha japa mala? Me dê, traga minha japa mala, imediatamente. E a mulher trouxe a, a japa mala. E ele de novo pegou a mala, Amala, e até o último momento da vida dele, ele cantou os santos nomes. A Prabhupada veio para ajudá-lo. Dessa maneira, se nós temos uma fé de 100%, nós vamos ver o Sadhguru sempre presente conosco. A Prabhupada Bhaktivedanta dizia: se você foi para o inferno, vamos imaginar que você está fazendo, você está fazendo vida espiritual, e se você cometer um erro, o Guru pode tentar te ajudar, mas se você não tiver respeito e cometer a parada, aí é um problema. Por que nós não conseguimos honrar uns aos outros? Porque os irmãos espirituais têm dificuldade de honrar uns aos outros. Até quando nós tivermos sucesso de manter a chama dos santos nomes? Aí sim nós temos harmonia, mas se algum de nós para de cantar, essa pessoa acaba ficando contra seus irmãos espirituais. Em cada templo isso acontece também. Todos os templos se tornam um clube, uma competição de quem tem mais dinheiro, de quem é mais querido, de quem é mais avançado. Porque Kali e Maharaj não permite que nós façamos uma vida espiritual suave. Kali Yuga, Kali Maharaj, não permite isso. Então, na época de Chaitanya Mahaprabhu, não tinha essa, essa ideia de abrir instituições. Eles não achavam que era necessário abrir alguma instituição para organizar o serviço perfeitamente, porque todos tinham o mesmo o mesmo desejo, o mesmo sentimento, o sentimento de fazer Guru Guruseva sem nenhum interesse pessoal. Se o seu humor é o mesmo, então não tem briga, não tem competição. Se você desenvolve um, um, um ponto, um objetivo diferente, uma, um objetivo egoísta, isso acontece quando as pessoas pensam, eu sou importante, você não é importante, eu sou mais importante. Como que você vai me tratar assim? Se você tem Bhakti dentro do coração, o respeito mútuo é natural. Se Bhakti está no nosso coração, o respeito é natural. Até o Guru pode prestar reverências aos discípulos, como o Guru Babaji Maharaj fazia. O devoto puro, você pode observar. Ele acaba prestando reverências para os próprios discípulos. Esse é o sentimento dele. Ele nunca pensa, eu sou um guru. Esse é o sintoma de um guru genuíno. Então, por isso, por isso nós não podemos nos respeitar uns aos outros, porque nós não temos um objetivo comum. Nós não temos ainda o objetivo de servir o Senhor Supremo e os puros. Nós queremos aparecer, nós queremos é, vantagens, nós queremos ser reconhecidos. Isso tudo é a influência de Kali Yuga. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada dizia, tome cuidado. Tome muito cuidado com o Satsanga, com a associação com os devotos puros. Bhakti também dizia a mesma coisa. Nome da satsanga, da associação com os devotos puros, se você se associar com materialistas ou com falsos Vaishnavas, isso será como beber veneno. Mesmo que você beba o veneno sem saber, o veneno não vai te perdoar. Assim como o fogo, se você puser a mão no fogo, mesmo sem saber, o fogo não vai te perdoar. O nosso Ramanujacharya, ela colocou uma pergunta muito boa. Ramanujacharya sempre nos ensinou a respeitar os Vaishnavas. Ele vai nos, nos, uh, nos ensinar como respeitar os Vaishnavas. Ramanujacharya vai dizer: se você quer proteger o seu bhajana todos os dias, você tem que glorificar seu guru todos os dias de manhã. Sem tomar muito cuidado. Aqueles que são contra Gurus Vaishnavas, Ramanujacharya diz, Você não deve nem olhar para o rosto deles. O que dizer de ir lá tomar prachada? Você não deve nem olhar para eles. Shirakeshava Goswami Maharaj punia alguns dos seus discípulos. Que foram até Krishna Nagar, um sevakas de. Ele, quando eles voltaram, eles tomaram prachada num templo da Gaudiya Math, que tinha se separado, que era desfavorável para o Padabhaksiddhanta. Shirakesh Agosambarash perguntou por que, que vocês chegaram tão sábado, tão, tão tarde. E eles disseram, nós fomos lá tomar prachada. Ele disse, sem minha permissão, você foi comer lá? Aonde você toma prachada? Por três dias, com seus executivos, vocês vão jejuar, para se purificar. Você tem que lavar sua boca com água e com esterco de vaca. Aqueles que são verdadeiros Vaishnavas, para proteger o seu bhajana, eles são muito cuidadosos. Você tem que entender todo o Siddhanta Vichyar que você já ouviu. Esses são os sintomas que você tem que identificar quando você tem que prender um demônio que está vestido de devoto. Caso contrário, se você se associa com eles, todo o Harikata que chega no seu coração, ele, ele vai embora. Se o Harikata é perfeito, o Harikata te protege, mas se você ouve um Harikata imperfeito, tudo vai por água abaixo. Então, Ramanujacharya nos ensinou isso, como honrar, até mulheres devotas todos. Nós temos que prestar respeito a todos. A forma feminina e masculina é uma forma externa, material, porque a alma não tem, não tem gênero. Onde quer que você esteja, você, tem que, é, você não pode comer uma prachada que não é pura. Tente manter sua pureza, sua pureza interna, o Harikata Yukirtana, a Japa, o tempo todo. Porque se você não vai se auto-incentivar, é, você vai ver que sua não vai começar a esfriar. Então, nós temos que respeitar nossos irmãos espirituais, é sempre o dever de Prabhupada Bhaktisiddhanta, manter as vidas, as almas condicionadas em harmonia, fazendo bhajana. E ele sempre dava serviço para todos. Ele não permitia que você ficasse é, querendo é, é, regredir. Hoje em dia as pessoas passam o dia inteiro olhando para o celular. Mas a natureza do Sadguru, do Vaishnava puro, ele não, ele não uh, lisonjeia ninguém, ele não elogia ninguém. Ele está sempre empurrando seus discípulos para fazer serva. Porque se você tem tempo de, de lazer, você vai ficar fofocando. Por que você não vai discutir ou vai ler o Upa No Upadashamrita existe uma crítica longuíssima a esse tipo de fofoca, a esse tipo de conversa fiada. Existem versos que parecem simples, mas se você for explicá-los e estudá-los, você vai descobrir que a explicação é mais alta que os Himalaias. Existe filosofia profundíssima para nos manter sempre alinhados e harmonizados. Você tem que tomar cuidado de onde você fica, do que você come. Em qualquer lugar onde você for, você vai sentir atração pela matéria, em qualquer lugar. A atração pela matéria é automática, mas como se proteger disso? Esse é seu dever, se proteger disso. Se você vai pensar que você é um grande Vaishnava, que você não precisa se proteger, você cai. A nossa proteção é o nome do Guru, dos Vaishnavas, de Nishimha Deva. Prabhupada dizia Jai Gurudeva, Jai Vaishnavas. Jaya Raghunath Gosai nos dizia, se uma alma condicionada sente é, luxúria dentro de si, Raghunath Gosai dizia que nós temos que gritar o nome dos Vaishnavas, o nome dos nossos salvadores. Suponha que você esteja sentindo luxúria de repente, e você tem que gritar o nome dos Vaishnavas, um por um. Você grita o nome deles em voz alta. E dessa maneira você se protege. Protege sua mente de fermentar, de acusar, de manifestar luxúria ou outros sintomas como ansiedade ou inveja. Então todos os dias nós temos que orar de manhã, orar antes de dormir. Nós temos que pedir para o Yogamaya nos proteger e nos aproximar de Krishna. Antes de dormir, nós temos que meditar nos pés de lótus de todos os Vaishnavas. E quando você acorda de manhã também, você tem que pronunciar o nome de todos os Vaishnavas que você conhece. E depois você toma banho. E depois que você tomar banho, você também tem que pronunciar mantras. Sua mão tem que continuamente pronunciar o Harinama e o nome do Guru Varga. Dessa maneira você vai ter um, uma vida espiritual extraordinária. E nenhum problema vai se manifestar o dia inteiro. Se existe algum problema, você vai cortá-lo. Dessa maneira, você deve manter o seu bhajan na sua vida espiritual. Onde quer que você esteja? Aconteça o que acontecer. Então, um conselho de Bhakti é ler todos os dias o Chaitanya Bhagavatam. Chaitanya Bhagavata, todos os dias, se não mais, pelo menos uma página ou duas, você vai levar o quê? 10 minutos, 20? Com as explicações de Bhaktisiddhanta. Você deve ler essas explicações de Bhaktisiddhanta ou de Bhaktirnadattakur, todos os dias, e cantar os bhajanas, cantar os santos nomes sem parar. Se você para de cantar nas diante do altar, também você pode ter problemas. Ramanujacharya nos ensina muitas coisas, que mesmo Dhanur Dhanur Das, ele tinha um apego muito forte pela esposa, a esposa dele era de beleza deslumbrante e alguém se lamentou e seu guru Ramanujacharya deu misericórdia para ele. É uma história conhecida. Ramanujacharya quis nos ensinar como respeitar os gurus Vaishnavas. Ramanujacharya vai deixar sua própria família, vai deixar sua esposa, porque a esposa in, é, é, ofendeu a esposa do seu guru. Desnecessariamente ela competiu, desafiou e, e, e foi grosseira com a esposa do guru. Nós temos que ter respeito até pela esposa do Guru, pela família do Guru. Então, de alguma maneira, a água do pote da esposa do Guru caiu dentro do pote dela. Como ela era de uma família bramínica elevada, ela ficou irritada com a família do Guru, que era de uma família mais humilde. E o Guru foi embora, o, Gu o Guru deixou a cidade onde eles moravam juntos. E aí, Ramanujacharya, ele vai ser muito esperto. Ele vai deixar a esposa para sempre depois disso. E vai até o Senhor e diz, Prabhu, a partir de hoje, eu sou somente seu servo, eu não sou mais nada de ninguém. Não existe mais ninguém nesse mundo. Muito bem. Muitos casos aconteceram. Se alguém não vai respeitar você, é seu dever prestar respeito para ele. Se alguém não me respeita, é meu dever respeitá-lo. Se alguém me ofende, é meu dever pedir desculpas. Se eu me incomodo com alguma coisa, é meu dever culpar a mim mesmo. Se for um sannyasi demoníaco, você tem que respeitá-lo. Respeitar a sua alma dentro do coração dele. Se você respeita um demônio, você vai ter que seguir as instruções de Uddhava. Uddhava presta reverências a Duryodhana, mas ele faz isso com o humor de respeitar o Paramatma que estava no coração dele. Vamos supor que você encontre um falso Sanyasa, um falso Vaishnava. Você presta respeitos ao Paramatma. E não a sua personalidade, mas mesmo assim nós estamos sempre respeitando a todos, principalmente quando ficamos ofendidos. A satsanga é muito perigoso Quando nós nos associamos com personalidades demoníacas, através de nos associarmos com materialistas ou com pessoas que criticam os vaishnavas ou com falsos vaishnavas, isso pode nos levar para o inferno. Acho que agora vocês estão entendendo o que é satsanga, o que é a satsanga. Um Harikataim imperfeito deve ser considerado como associação materialista, como a Satsanga. Maharaj sempre explica isso. Então você tem sempre que evitar a Satsanga. A Satsanga pode se manifestar na sua vida em diferentes formas, em formas incontáveis. Mas um devoto puro que tem conexão com o Sadhguru, ele pode realizar Sangha vai vir na nossa vida de maneira incontável. Toda vez que nós desejamos algo material, também nós estamos nos associando com Jyoshitsanga, Jyotish, hum? ah, ou seja, nós estamos associando com o karma, mas Istagosti é muito importante entre os devotos, ou seja, os devotos devem se reunir e conversar sobre o que o Guru fala. Mas quem não tem interesse no Haricatá não quer fazer isso. Istagosti significa, qual é o significado de Istagosti? Que todos é, harmonizem seu coração. Em Bengali, em Sânscrito, nós temos que manifestar um interesse comum. Quando nós nos associamos juntos, se algum demônio vem junto, eles vão contaminar essa, essa reunião. Estagoste é a reunião dos discípulos que vão tentar digerir o Harikata do Mestre. O Istagoste só é possível com pessoas que têm a mesma mente. Não quer dizer que alguém tem Irajaguna e outro tem Satwaguna. Eles precisam estar seguindo a mesma linha, e seguindo o mesmo princípio de Bhajana, o mesmo princípio da adoração. Não pode ter disparidade excessiva. Então se eles estão seguindo os mesmos Vaishnavas, alguém pode fazer perguntas, alguém pode fazer respostas. Isso é muito prático, é muito útil. Antes de pregar, você precisa corrigir seu, seu comportamento, seus pensamentos, tudo isso deve estar puro. Se tiver algum tipo de contaminação no seu coração, o seu Harikata pode contaminar os demais. Então isso não é possível, isso é perigoso. Milhares de Harikatas. Alguém me suger, sugeriu. Às vezes os devotos se reúnem para fazer perguntas uns um com os outros ou alguém leu Chaitanya Bhagavatam. Não precisa explicar nada, a explicação está lá dada para o Prabhupada Bhaktivinoda. Então as pessoas podem ouvir e desfrutar dessas explicações. E às vezes é importante ouvir Harikatas antigos. Colocar num projetor e as pessoas podem ver, e você assiste o Harikata, e as pessoas estão ouvindo. E às vezes você pode pausar. E, e você pode comentar o Harikata. Isso que Maharaj quis dizer. Dessa maneira, a pregação é fantástica. Dessa maneira, a pregação é tão fantástica, é tão perfeita, que você vai alcançar imenso sucesso. Você toca o Harikata e depois você para num ponto crucial, as pessoas têm dúvida e você explica. Assim você pode continuar pregando. Todos os dias você deve fazer isso. Nós precisamos disso. Quem vai ouvir os antigos harikatas? Então, existem milhares de harikatas no canal de chambaba se você voltar desde o começo e escutar, isso é muito importante. Nós devemos fazer isso. Imagine que no Istagosti você coloca alguma pergunta, os devotos reunidos e você põe uma pergunta. Se existe algum guru sevaka, alguém que serve o guru diretamente, suponha que no, no, no Istagosti existe um guru sevaka fidedigno. Se o Guru Sevaka estiver lá, ele vai dar uma resposta apropriada. Se ele não é um Guru Sevaka, ele não vai dar resposta. Se ele é meio Guru Sevaka, ele também não pode dar resposta. Somente aquele que é o servo do Guru perfeito pode responder em nome do Guru. Se você está sempre pensando no Guru nos Vashnavas no Senhor Supremo, você se lembra dos antigos Harikatas. Caso contrário, você não consegue se lembrar. A memória é algo muito importante, no caminho do Haribhajana, memória chama-se Smriti. Se eu tenho amor pelo meu Guru, eu me lembro de todas as palavras, do que ele disse em qual dia, qual hora, eu me lembro. Aquilo tudo que o Guru disse, aquilo tudo que o Guru fez, tudo eu consigo me lembrar. Se você não ama o Guru, aí você não consegue ter isso. Como no mundo material. O herói sempre pensa na heroína, o mocinho sempre pensa na mocinha, e a mocinha sempre pensa no mocinho. Esse é o amor material. Se no mundo material, se nesse campo material está certo, por que não seria possível, se é possível na matéria, não seria possível num plano imaterial, num plano espiritual? Nós temos que purificar essa esse nossa gratidão, o nosso amor pelos Vaishnavas. Caso contrário, nós não vamos ter memória do que foi dito. O sintoma, já disse várias vezes, o sintoma de quem é sincero é se lembrar de todos os pontos do, do, do Harikata. Então, em relação ao Istagosti, você, é, se você convida alguém para participar, de um estagoste, de uma reunião de devotos, e tem um demônio ali, alguém que está contra o Vaisnava puro, aí ele pode contaminar todo mundo. Isso é um grande problema. É por isso, porque está sempre tudo cheio de demônios, as pessoas não conseguem avançar. Elas vão ouvir opiniões imperfeitas. Vocês têm outras perguntas? Ramanujacharya ensina, você tem que prestar respeito aos devotos. Mas se ele é um demônio na forma de um devoto, você presta reverências externamente, mas no seu coração você presta reverências ao Paramatma. Internamente você presta reverências para o Senhor Nityananda. Você se lembra do retrato de Nityananda que está ali? É Nityananda e Goranga, você presta referências para Nityananda. Ramana perguntou: If some deity, estabelecida por or some deity established by one demon, para essa deidade mesmo que um um templo We need not pay comida seja seja não pode chamar de prachada se ele foi fundado por, uma, por um imp... é, é, um falso Vaishnava, você não deve prestar reverências ali. Tente se lembrar. Tamanuja diz que as deidades estabelecidas pelos devotos sinceros, pelos devotos puros, por grandes devotees, e por long time e ela está sendo adorada durante muito tempo, de maneira perfeita, então você pode prestar reverência. Se, se pode acontecer também, vamos supor, que um grande devoto estabeleça uma deidade. E algum demônio vai controlar o templo. Depois de alguns anos ou muitos anos, uma, uma, uma pessoa que não é um Vaishnava puro, um falso Vaishnava, vai controlar aquele tempo, o Senhor vai embora daquela deidade. Se acontece alguma besteira acontecendo no templo, se você vai comer no, na casa de, no, de, um, de um falso Vaishnava, loucuras estão acontecendo, pecados estão acontecendo, associação com mulheres, alguém que bebe isso, aquilo, o Senhor Supremo não fica ali. O senhor não está forçado a ele pode sair daquela deidade. Ele se manifesta naquela deidade pelo pedido de um devoto puro. E ele vem. O que significa vigraha? Significa misericórdia externa, vigraha. É uma palavra que existe em sânscrito e em Bengali. Vi mais graha. O Guru Varga explica, vivem de Vishesh, Anugrah, mostrar misericórdia extraordinária. Para mostrar uma misericórdia extraordinária, o Senhor assume a forma das deidades. A deidade não fala nada, não reclama de nada. Você esqueceu de colocar sal na prechada. Essa guirlanda não está bonita. O Senhor diria... Mas a Vigraha fica em silêncio, e essa é a misericórdia do Senhor daquela forma. Se a Vigraha pudesse falar, ela fala diante de Madhavendra Puri, de sanatana, di, diante de Sanatana Girupa, diante de todos a, a Deidade fica em silêncio. A Deidade fica em silêncio. Ela fica em silêncio como uma estátua. Mas eles não sabem que Krishna está ali, que Ele está se mostrando como uma estátua. Ah, e por conta da sua misericórdia, ele fica em silêncio. E ao servir uma, uma deidade pura, você pode obter uh, uh, grande sucesso espiritual, se você tiver fé na deidade. Mas se um templo for manipulado, mesmo que a deidade tenha sido estabelecida por um grande devoto, se o um devoto se for, as deidades ali. Se as pessoas fizerem besteiras no templo, só coisas imperfeitas, a vigraha, a deidade, o Sr. Krishna sai dela, ele não fica ali. Ele não é obrigado a ficar ali. Aquele grande sábio foi embora do mundo material, você pensa, ah, 20 anos se passaram, ele se foi, 25, 30, 40. Você acha que você presta reverência para aquela Deidade, mas você não sabe que por conta de manipulações, por falta de caráter, a Vigraha se foi. Mas você presta reverências. Reverências. Veja a diferença. Na época do Guru Pada Padma, quando o, vivo, quando o Vashnava puro estava vivo, você já tinha visto aquela Vigraha. Um devoto me disse isso. Eles me disseram isso. Na época do Guru Pada Padma, quando nós olhávamos para Vigraha, parecia que tinha algo especial. Mas agora você olha, não tem nada lá. Parece que alguma coisa empalideceu, perdeu a cor. E eu expliquei, essa é a razão, eles não sabiam por quê. Eles perguntaram, por que será? E eu expliquei, parece que o glamour se foi, o brilho da Deidade se foi, o poder se foi. Eu não tenho mais, eu não sinto mais nada ao olhar para essa, aquela verdade que era tão poderosa na época que o Guru Pada Padma estava vivo. E também confirma isso. E ele disse algo impressionante que você tem que se lembrar para sempre. Suponha que um Brahman não seja um grande devoto. Que ele tenha uma certa fé. Um devoto como? Ele estabelece uma deidade do Sr. Shiva com uma deidade, por sorte, se um, devoto, um grande devoto vai lá, ele presta reverências naquela deidade, vamos imaginar que a deidade não tenha ninguém dentro, não tenha ninguém lá, o senhor não estava lá, ele estava só ali um símbolo, um ídolo. Mas quando o devoto puro presta reverências ali, para aquela Deidade, imediatamente o Senhor se manifesta ali, para aceitar aquelas reverências. O Senhor Supremo não desonra as reverências do devoto puro. Isso não é possível. O um grande devoto presta reverências. O Senhor Supremo não vai eh, trapaceá-lo, não vai ignorar essa sua reverência. Ele está prestando reverências, como que o Senhor não estaria ali? Para eh, satisfazer o coração daquele devoto, o Senhor se manifesta. O Senhor existe em todos os lugares, então Ele se manifesta dentro da Deidade para receber as reverências. Se a deidade foi estabelecida por um devoto puro, você pode prestar as reverências, caso contrário, não. Se um templo se transformou num clube do sábado à noite, não adianta você prestar reverências. Você cozinha e oferece, mas quem sabe quem está ali? Está escrito claramente que eu pego um, uma gota de Mahaprachada, é mais do sufi suficiente para endireitar toda a minha vida. Eu posso conquistar Maya pela ajuda da Prashada. O que significa prachada? Prashada não é algo que a gente come. Prashada significa misericórdia. Os santos nomes é prachada, o Harikata é prachada, o alimento que foi oferecido é prachada, as roupas do Senhor Supremo são prachada. Eu tenho uma toalha que Bhakti Pramod Purigusamara usava. Se um dia eu puder mostrar algum lugar, eu não quero fazer um templo, mas uh, ninguém vai poder manter o templo. Se eles fizerem erros, eu seria, eu seria responsável. Eu gostaria de servir Shalagram, Giriraj, as deidades todos os dias, mas eu não tenho tempo e não tenho lugar também para fazer isso. Porque para mim seria um condicionamento ter um templo. Agora meu Guru Maharaj me deu vani-seva, todos os puros devotos me deram vani-seva, me deram um serviço de pronunciar a filosofia mais pura. Quando Giriraj Maharaj veio aqui, eu disse para ele, eu fazia um seva como um Brajavasi, porque eu fico sozinho, eu faço seva o dia inteiro, nós estamos ocupados com, gosto, com a go e sou só, só eu e o outro taru indiano, diz Maharaj. Eu só posso dar água para você como Shivji, e o dutulasi também. Por favor, me perdoe, você será adorado através do Harikata. Maharaj disse isso para a deidade que veio até ele. Em algumas ocasiões especiais, nós colocamos leite em Giriraj. A deidade de Guvardhana. Krishna que levanta a, forma, a montanha de Govardhana. Porque nós não temos tempo. O meu seva de Shambhava é o Harikata. Se eu começar a fazer um seva, eu tenho que fazer um, um, um arati de manhã. Ah, você tem que oferecer alimentos cinco vezes por dia, tomar banho cinco vezes por dia, colocar roupas novas cinco dias por dia. Eu não posso dormir sem cantar minhas japas, diz Shambhava. Então, eu, eu faço a adoração dessa maneira, através da japa, através do harikata. Mas lembre-se dessa outra questão, que Ramanujacharya dizem, um demônio vestido de vaishnava, você não deve nem olhar para o rosto dele. Não fale com eles. Bhaknanda Thakur diz a mesma coisa. Então está escrito esse verso em Bengali. Bhaktivinoda Thakur diz: O Vaishnava é sempre puríssimo. Ele é tão puro que nós não podemos nem imaginar. Se alguém, por algum tipo de ciúme ou de inveja, critica um Vaishnava, pensa mal dele, fala alguma coisa contra ele, Nesse caso, Bhakti Thakur ficava em silêncio. Ele não olhava para a pessoa que fazia isso. Ele não conseguia nem falar com essas pessoas. Então, em qualquer lugar, vocês lembrem-se, mesmo que seu esposo seja um demônio, seja contrário à adoração a Bhakti, você tem que tomar muito cuidado. Se isso acontece, is se sua esposa é um demônio, você tem que tomar cuidado, Bhakti dizia, você vai ter que deixá-lo de alguma maneira, Bhakti escreveu isso, como Ramanujacharya, você tem que arranjar a situação de tal maneira que você não precise mais ver tal parente e evitar a sua associação. Porque a associação é tudo na nossa vida espiritual, ela é muito importante. Você deve sempre se associar mentalmente com o Guru, com o Vaishnava puro. onde quer que você esteja. Sempre mentalmente fique com o Guru com os Vaishnavas. Se você perde esse caminho, você cai. Em qualquer lugar no mundo inteiro. Você tem que ficar com, com o Guru Vaishnava mentalmente. Dessa maneira, na forma do Harikata, eu estou dando resposta para as perguntas que vocês fizeram. Maharaj está dizendo que a nossa pregação do CMI tem que ser feita dessa maneira. Transmitir a essência do Harikata mais puro, Organizar comentários do Harikata dele. Então, se alguém vai fazer... Ah, falar alguma ofender algum guru, algum Vaishnava, você tem que ir embora daquele lugar, você não deve tomar prachada. Não tome prachada em qualquer lugar, você não sabe se é prachada, se não é. Estou dizendo coisas práticas. Há lugares que eles fazem grandes festivais e eles contratam pessoas para cozinhar. Isso acontece nos tempos aqui na Índia o tempo todo, eles contratam pessoas que são cozinheiros e vêm ali os cozinheiro às vezes nem segue os quatro princípios e vem cozinhar nos templos, porque vem muita gente. O cozinheiro vem com outros homens que não são nem devotos, que comem peixe, comem carne. Eu estou falando sentado na Vyasa Asana. Quem são os, os, os ajudantes de cozinheiro? Aqui tinha um assim chamado devoto que ele que ele contratava um cozinheiro. Eles comiam peixe, comiam carne. Ele disse, ah, não se preocupe, você, você passa a que eu te dou um, um cordão mim que você põe no pescoço. Eu conheço a história praticamente de Xambaba. E eles contratam isso hoje em dia nos templos. Uh, Parênteses, aqui em Vrindavan tem um templo muito famoso, aqui em Maia Pura tem um templo muito famoso que contratou uh, um lixeiro para cozinhar. É, então, está tudo contaminado se nós fazemos isso. Ninguém quer manter a pureza de Bhakti Pramod Purigusam Maharaj, de Prabhupada Bhakshidanta, de Bhakti Rakshakshida Maharaj, de Bhakti um, Pragyana Keshagusam Maharaj. Ninguém está interessado em manter a pureza da própria vida, e nem, muito menos nos templos. Mesmo numa jornada de trem, Srila Bhakti Pramod Purigusam mantinha total pureza. No momento presente, ninguém. Quanto mais você mantém pureza, mais você vai subir espiritualmente. Essa não é para que você também ficar falando, ah, eu sou puro. Não é porque em nome da pureza você vai manifestar falso ego. Se você mantiver pureza interna e externa, o seu poder espiritual vai crescer no seu coração. sua compreensão, a sua bhakti, o seu amor pelos Vaishnavas. Nós não temos que uh, aceitar concessões, fazer, comp nos comprometer. Imaginar que alguém esteja vindo de um hospital. Suponha que alguém põe a mão em mim no, no, no barco, como é que eu posso sentar na Asana? Você tem que pensar em tudo. Você não tem que se contaminar No norte da Índia, uma vez eu estava dando um de Shambhava. Eu estava numa bicicleta Eles quiseram me levar para um Harikata. Uma bicicleta e Um outro homem estava indo com um outro Tinha uma congestão, eles me tocaram eu ia falar a Harikata em 15 minutos, eu fui lá, tomei banho, troquei, lavei, troquei de roupa, passei tilaka de novo e sentei para dar Harikata, eu tive que me trocar inteira. Você tem que manter a Vyasa Asana totalmente pura. Quando eu vou adorar o Senhor Supremo, que tipo de pureza nós temos que manter? Eu tenho que manter uma, uma pureza dupla quando eu vou dar Harikata, mais do que quando eu estou adorando a Deidade no altar. Vamos supor que alguma contaminação ocorra. Ah, Maharaj, não tem problema, não se preocupe, uma pessoa tocou em você. Todo o quarto vai se, vai se contaminar. Mas imagina que seja inverno. Ah, inverno, você vai tomar banho de novo, para quê? A contaminação já ocorreu. E essa contaminação vai trazer outra contaminação. Vai trazer gunas, vai trazer espíritos negativos. Você nunca deve ser preguiçoso em relação à sua própria pureza. Nunca. Se você é preguiçoso, então você vai perder Bhakti. Se alguém olha para você, se os devotos olham para você ok. Na frente de um não devoto você não deve nem beber água. Na rua você não deve comer nada. Você tem que lavar a boca se você vem da rua. Você tem a certeza que ninguém tenha tocado você, que ninguém esteja olhando para você. Eu sei que é difícil seguir essas regras, mas essas são as regras. Eu não forço vocês a fazerem isso, mas essa é a regra dos Vaishnavas. Se você mantiver isso, você vai sentir poder espiritual. Você tem alguma outra pergunta? Tente assegurar a sua própria estabilidade Pelo arranjo for do Senhor Supremo back, time, você vai, vai e vai voltar né? E nesse período, eu vou estar com você. Onde quer que você vá. Você tem alguma outra pergunta? Vocês têm perguntas? Você tem que manter a pureza. Mas, a prescrição do Bhagavan, você estar em isso. Você é inteligente, eu sei, muito clever. Você é inteligente, mas você tem que receber a inteligência de Krishna, do Senhor Supremo. O que é a inteligência? É conseguir se manter em Haribadjana e se ocupar em serviço em Hariseva. Se você falhar em fazer serviço, ali Maya vai te capturar naquele momento. E a alma condicionada cai. Eu digo para vocês não se associarem com os materialistas, mas o que eu posso fazer? Eu se vocês não obedecerem, não posso fazer nada. Eu sugeri, eu Any digo para vocês o que seria ideal. Maraj, uh, uh, we were asking what happens when Krishna doesn't come? Who comes in the place of Krishna in the other yugas? In the other, in the other yugas? Quando Krishna não vem, o Mahaprabhu não vem, o que acontece? Oh, oh Krishna vem de outra forma, Krishna vem, mas em outra forma, Krishna não vem, mas Krishna vem, quem pode vir? Krishna coming. Então, nós, eu perguntei para Maharaj, o que acontece nas diferentes yugas quando Krishna não vem? É, Maharaj está dizendo que ele se manifesta, mas não como Krishna. O Senhor Supremo não vem, vão vir outros avataras. O Senhor, o Senhor dia, Supremo, o Shri Krishna Govinda, vem no dia Senhor do Senhor Prahma uma única vez. Então nós estamos recebendo uma bênção extraordinária nesse momento. E é meu pedido para todos vocês, se existe algum tipo de fraqueza em alguém, ele deve ter medo. Eu tenho fraqueza. Se ele esconder as próprias fraquezas, ele vai ser um trapaceiro. Eu tenho fraquezas, o que fazer? Mas ele não deve mentir. Se você tem alguma fraqueza, você tem que tentar lutar contra elas, porque as fraquezas podem te levar a uma encarnação em um nível infernal. O Senhor não perdoa aqueles que querem é, se passar por uh, elevados. O senhor Perdoa os fracos, aqueles que não conseguem, aqueles que cometem erros, cometem algum pecado. Eles tinham um caráter difícil antes e agora estão lutando contra os seus erros. Isso o Senhor perdoa. Ele está tentando fazer vida espiritual. O coração dele está bom. Mas por conta de que ele cometia pecados antes, ele vai voltar a cometer algum pecado. Isso aí o Senhor perdoa. Mas você não deve é, querer trapacear os Vaishnavas. Isso é imperdoável. O Senhor diz: eu vou entrar no coração dele e vou limpar isso. Ele não precisa pagar por esses pecados que ele comete depois de tentar parar, depois de começar o processo. Mas aqueles que têm um, um coração sujo, ah, a Kurudeva não sabe o que eu faço, eu faço o que eu quiser. Um, Tome cuidado com isso, aqueles que querem trapacear, usar o conhecimento para o próprio benefício. Nós sabemos que Bhagavad Dharma é difícil de seguir, mas ao mesmo tempo é a coisa mais fácil de seguir se nós nos rendemos ao Vaishnava Puro. Bhagavad Dharma é o único Dharma que é fácil, mas ao mesmo tempo pode parecer difícil, porque a gente não se rende. Por que, que é fácil? Porque é a função da sua alma adorar Krishna. Então, como pode ser difícil fazer isso? Então, você pode ir em qualquer lugar e pense sempre, eu estou com o Guru e com os Vaishnavas, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação, em qualquer parte do mundo. Então, e as pessoas às vezes, porém, acham que estão ouvindo Vaishnavas e vão ouvir pessoas que fingem que são Vaishnavas. Vão ouvir demônios vestidos de Vaishnavas. E aí eu não posso proibi-los de ir lá. Se eles prestassem atenção no Harikata, eles não iriam para lugar nenhum. Se eu vou receber conhecimento pleno, completo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, por que eu precisaria ir em outro lugar? Por que, que eu vou aqui e oh, ali? Para Bhakti Padre está me dando conhecimento pleno. Por que, que eu vou ouvir outro lugar? Outro lugar significa que você não vai conseguir manter a sua pureza. Você pode pegar contaminações lá e cair. Tanto filosóficas quanto materiais. Então, nossa vida inteira é o voto de Kartika. Eu sei que às vezes você sente algum problema. Mas você tem que tentar vencer seu problema e assim você vai alcançar uma benção. Quando você o tempo todo está interessado em ouvir o Harikata, significa que você está avançando, que o seu sinal está verde, mas a hora que você para de ouvir o Harikata, você começa a cair. Mais alguma pergunta? Use roupa não é proibido. Eu tenho roupa. Com essa roupa, eu viajo o whole Eu tenho Eu Eu está falando de roupa, de uh, pano. So, então, às vezes, as pessoas clothes. me dão... Eu, tra... eu viajei com uma roupa... Então, ah, so nós podemos apenas usar a roupa que belonga aos Vaishnavas. Não, na verdade, aqueles que estão em ordem renunciada, suas roupas nós não devemos usar. Ah, ok. A gente renounce não deve order. usar but, roupas, like, roupas de a, alguém que é a, um a, renunciante. Eu não posso usar as roupas do yeah, Guru. But, uh, Eu posso guardá-las por a respeito. Se alguém é sannyasi ou a Baba but for example, can my mother give clothes to someone in the street, or can I give clothes to a friend? Huh? Can a person who is not a babaji nor a sannyasi donate his own clothes to a friend or to? Ah, um... oh, you should not accept. no can... shastra, totally shastra está dito que é proibido aceitar totally roupas. Um devoto não deve usar, eles não devem usar roupas de outros, eles não devem se sentar na cadeira de um outro devoto, eles não devem dormir na cama de um outro devoto, isso é proibido. Eu posso guardar as roupas do Guru Maharaj e guardá-las num plástico e adorá-las. Eu tenho sandália do Guru. Uma sandália de madeira eu tenho de Gurudeva, de Shambhava, de Bhakti Pramodhpurigusamharaj. Vamos supor que alguém vai usar a roupa do Guru na cabeça. Mas suponha que ele não esteja purificado, que ele vá para o banheiro, não se lave, toque a, a, a roupa do Guru, então ele desonra a roupa do Guru. Com uh, uh, you know, você não deve usar. não deve usar roupas oh, de Vaishnavas elevadas. Você deve se sentir feliz o tempo right. todo. Se você manter a chama do, okay. do, do okay. Hari Sankirtan Yagya okay. dentro do seu coração, você não vai sentir problemas. Então o problema das almas é desejar desfrutar, elas sempre querem desfrutar, e como que elas vão cortar esse desejo de desfrute constante? Elas não conseguem, mas aos poucos elas podem se treinar, ouvindo de maneira de maneira sincera, de acordo com o conselho do guru dos Vaishnavas. Você vai se descobrir numa tal plataforma na qual você vai ver tudo claramente. Isso é bom, isso é ruim. Eu cometi erros, agora eu não quero mais errar. Você precisa se retificar com o tempo. Agora nas almas condicionadas, nós vamos tentar nos retificar. Esse é, o, esse é o nosso momento. Primeiro você se retifica. Quando você retifica tudo, você chega numa plataforma e você alcança sadhana bhakti. Você sente como uma, um prazer transcendental dentro do seu coração. Você sempre vai querer fechar os olhos e cantar os santos nomes. A partir desse momento, você descobre que todos os seus anartas se foram e você faz cada vez mais, você canta cada vez mais os santos nomes. Se você se obriga a fazer cantar os santos nomes e fazer seva, significa que você ainda tem anartas. Mas o dia que você sente vontade de cantar os santos nomes e você sente vontade de fazer seva sempre, você alcançou, o seu carro está se movendo na direção certa, você está com o um sinal verde. Você pode analisar você mesmo. Quanto mais você desenvolve amor aos pés de lótus do Vaishnava, aos pés de lótus do Vaishnava puro e do Guru Varga, mais você avança. Às vezes os devotos se reúnem e perguntaram para Prabhupada, preocupada, reunidos, quem está servindo da melhor maneira possível? Quem está fazendo o melhor seva? Quem está servindo o Guru da melhor maneira possível? Prabhupada preocupada disse, aquele... Que vai desenvolver mais e mais amor aos pés de lotes do Guru dos Vaishnava. Ele está fazendo o Guru Seva perfeito. Prabhupada é muito inteligente. Se alguém falasse, assim, não é ele que está fazendo. Prabhupada não vai, Ele podia apontar, os outros iam ficar bravos. Ah, eu não estou fazendo. Então, Prabhupada não vai dizer quem. Ele vai dizer de maneira indireta: aquele que desenvolve amor transcendental aos pés, do aos pés de lótus do Vaishnava puro. Ele sim é o melhor do Guru Sevaka. Ele está avançando. Alguma personalidade importante, às vezes, foram embora da Gaudia. Eles eram grandes escritores, eles sabiam, tinham grande memória, mas para o padre não se preocupava. E, às vezes, um devoto comum, uma pessoa que não tinha formação nenhuma, para o ficar perguntando, onde ele está, onde ele está? Uma pessoa que não tinha nem formação, nem educação de escola, para o sabia que aquele devoto o amava muito. De acordo com o amor que você tem aos pés de lotes do Guru dos Vaishnavas, você vai desenvolver o seu poder de adoração a Krishna. Esse é o estándar. Não é dizer, ah, eu sou um grande achara, eu tenho muito conhecimento. Não é isso. Essa pessoa pode ser zero para Krishna. O sintoma da verdadeira pregação, quem que pregou de verdade? As pessoas querem esconder esse, esse ponto da filosofia. Qual é o sintoma da pregação? Quanto mais você prega, mais você torna humilde. Eu sou o cachorro do, do meu Guru Maharaj. Eu nunca vou competir com o Prabhupada Bhaksidanta. Eu nunca vou competir com o Prabhupada Bhaksidanta, nunca. Dessa maneira, nós podemos entender que faz uma pregação sincera aquele que se torna cada vez mais humilde. A mente, a, as pessoas que não são humildes, vão acumular a, dinheiro, fama e luxúria. Mas essas pessoas não vão conseguir sentir Bhakti em seu coração. Tome cuidado com isso, o sintoma é esse, tente manter seu bhajana, caso contrário, não tem maneira de sair da ilusão. Seus pais querem perguntar alguma coisa? Sua question was this about the clothes? I already told yes. that if ordinary people going to give you some clothes, I don't accept. No, you should not take it. But if my mother give clothes to her, Maharaj, can her accept? Can she accept? If I give clothes to him, can he accept? <laughs> então, eu fiz uma pergunta mais detalhada. Eu posso dar roupa para o pro, pro, pro, pro Thales. Minha mãe pode dar roupa para mama, para tá? Então, a questão qual é? Se um grande devoto te dá alguma coisa na forma de misericórdia, por que ele está dando? Você tem dinheiro, não tem? Você pode comprar sua roupa, não pode? Se você vai tomar roupa na forma de prachada, se você vai honrar aquilo que você ganhou, mas se eu faço isso com um falso ego, a roupa também é prachada. Não, eu não. A roupa também é prachada. Tente entender. Hum. Se eu dou uma prachada para alguém, eu penso que eu sou superior a ele. Se eu não sou superior para alguém, por que, que eu daria prachada para alguém? Eu daria meus remanentes. Tente entender esse kirtana. É um kirtana em bengali. Então, está escrito esse kirtana em bengali. Se eu me sinto superior a alguém, então somente naquele momento eu posso lhe dar alguma prachada, alguma roupa. Mas se eu me sinto humilde, eu não posso dar nada. Entende? Se eu penso que eu sou um então, cachorro do guru, eu não vou querer dar nada, eu sou mais humilde. Então, se eu der uma roupa para alguém usada, é. eu penso que eu sou superior a ele. concepção, né? se eu para se essa concepção se manifesta, contamina seu coração. Então é perigoso para o seu bhajana. Eu não estou dizendo que você não pode dar roupas. Esse é o siddhanta. Você pode perder seu bhajan porque você acha que você é superior àquela pessoa. Entende? Esse é o siddhanta. Se esse humor não está lá, se esse humor não está lá, por que, que você vai dar alguma coisa? Por que você vai dar roupa usada? É melhor proteger seu bhajan. Porque pode ser perigoso. Através das roupas de coisas que você usa, não é necessário dar. Se eu pegar um pedacinho de roupa do Guru, eu posso adorá-la. Se eu penso que eu sou uh, insignificante em relação ao Guru, eu não posso ter desejo de dar minha misericórdia para ninguém, porque a roupa usada é sua misericórdia. Então você não precisa dar misericórdia para ninguém. If the cloth. New cloth, new cloth. I, I am not Vaishnava. If I take the cloth of Guru Maharaj, it's practical. Ah. But when I can become Vaishnava, you can try to take. It doesn't matter. I mean, when we give new cloth. New cloth, no. yeah. That's okay. Leave yeah. ah. new cloth. If so you give new, it's a gift. Gift ah. okay, it's okay. That's no problem, Maharaj, but what do we do with old cloth? we burn? You burn it or you like to do. Você faz o que yeah. você quiser. Você pode queimar. But ah. we um mendigo vem, você pode dar para ele. Ah. um mendigo você pode dar. Eles não, vão, eles não são, eles não são devotos. Eles têm necessidade. Also, or, ah, tá. Para um mendigo você pode dar, sim, se uma pessoa precisar, você, pode, você dar. pode dar, mas você não vai dar para um devoto, porque vai representar que você é superior a alguém, se você der. Então é o seguinte, para os Vaishnavas você dar qualquer coisa que você usou, significa que aquilo representa a sua misericórdia. Ah, mas o, o mendigo tem um problema. Se o, se o mendigo vai desonrar a roupa que você deu. Suponha que você se alcance o nível de ser um Vaishnava. Se a pessoa não alcançou esse nível, não tem perigo. Mas na sociedade, você sabe que as pessoas dão roupa para as pessoas pobres. Mas você está cantando os santos nomes e o homem essa miserável ele vai colocar a roupa no pé e vai esfregar o pé. Ali. Isso acontece. Já aconteceu até na Goshala. O Tarun Prabhu deu para ele um cobertor. Maharaj deu para você. Ele colocou aquilo no chão e usou para esfregar o pé, para limpar o pé. Aí ele está desonrando aquilo. Aí ele cai. Ele é pobre e cai mais ainda. Ele cai mais ainda. Então existem muitas possibilidades. Se um pobre usar sua roupa, ok. Mas se ele colocar a roupa no chão para esfregar o pé, você ia dar algum benefício para ele? E você vai piorar a vida dele. Então, porque para os viajantes as coisas usadas têm completamente outro significado. Mas ele é um materialista, você, você já está cantando Olá. santos nomes, então ele pode cair por cometer ofensas à a, a sua misericórdia, então é melhor com o humor de amigo, com, você pode dar. É, só se ele, ele é melhor ele não esfregar o pé dele na sua roupa, isso você pode fazer, como amigo, não, não pensando que você é um Vaishnava que você está dando misericórdia. E na não não So I